pensamentos são altamente poderosos. Eles têm o poder de transformar de forma positiva ou negativa a nossa vida. Pare agora e observe os pensamentos que você vem cultivando. Quais são seus pensamentos diários? São positivos? Te fazem bem? Ou tem minado o seu dia te fazendo uma mulher triste, cabisbaixa? A forma como você pensa diariamente afetará o seu comportamento de forma geral. Suas crenças estarão baseadas nos tipos de pensamento que você acolhe. E hoje, no programa de hoje, nós vamos falar sobre isso. Pensamentos positivos com uma convidada muito especial. E estamos recebendo aqui hoje, nos nossos estúdios, a Neide Souza. Seja bem-vinda. Obrigada. A Neide é psicóloga, ela é esposa do... Evangelista Will Sley. eles possuem dois filhos e ela congrega aqui, ela pertence à Assembleia de Deus aqui no Tempo Central. Neide, seja bem-vinda. Obrigada. Neide, nós vamos falar de pensamentos positivos, né? Sim. E vamos falar um pouquinho desse assunto, porque a gente ouve muito, olha, né? seja positivo. você está muito negativa, uhum. mas realmente o que é isso, o que a Palavra de Deus nos diz sobre isso e voltado para as nossas mulheres, e falando de provérbios 23, 7 diz assim, eu vou ler uma parte, assim como você pensa na sua alma, assim você é. E para entrar, é, qual deve ser, né, falando de pensamentos positivos, uhum. qual deve ser o primeiro pensamento do dia? Tem assim, talvez para cada pessoa não é, é, é específico, mas qual deve ser assim, o primeiro pensamento do dia, ele deve ser sempre positivo? Sim, eu acredito que sim, né? Porque assim como diz a palavra, né? É, aqui em Salmos, no versículo 5, 3: Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Então, quando eu levanto, eu já levanto com pensamentos positivos diante do Senhor. Né? Eu já levanto e já sou grata a Deus pelo dia pela minha vida, então eu já levanto com gratidão. Ó, pela manhã vem a alegria, pela manhã louvarei com alegria. Então, o primeiro pensamento do dia tem que ser um pensamento positivo, aquele pensamento que você agradece a Deus pelo aquele dia, que você louva a Ele. É... Você já está podendo acordar mais um dia, né? você está vivo, você abriu o olho. Realmente, quando você falou de gratidão... É, realmente tem que ser é um pensamento positivo, a gratidão, né? É verdade. Sempre estar grata ao Senhor. E quando a gente fala de pensamentos, é, os, os pensamentos têm a capacidade de construir ou destruir. Aqui nesse caso, nós estamos falando para a mulher, a mulher ele tem a capacidade ou de construir ou destruir. Então, a mulher ela tem a capacidade tanto de, de construir, né? E quanto de destruir, depende do do pensamento que essa mulher está tendo sobre a vida, sobre as circunstâncias, como que ela está enxergando a sua vida nesse momento. Né? É, a forma que essa mulher acredita, é, ela pode levar a ter uma vida de vitórias ou de, de derrotas. Então, é, voltando para a pandemia, né? que é uma situação que, que o mundo está vivendo. É, não tem como as pessoas não ter pensamentos, é, pensamentos ruins. Mas aí alguém fala assim: ah, como que eu vou ter pensamentos bons diante dessa situação? Né? Mas assim, nós temos que olhar para a palavra de Deus e ter esperança. E ter esperança. Esperança também já é um pensamento positivo. Sim, com certeza. De e que tudo vai, tudo dar, vai certo. dar certo. Então em Filipenses, deixa eu só. Procurar aqui rapidinho, Filipenses 4, no versículo 8. Uhum. Quanto mais sobre o que pensar, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama. E se há alguma virtude nisso, pensai são todos exemplos de pensamentos positivos. É verdade. É, e quando fala na capacidade de construir ou destruir uma mulher, nós mulheres absorvemos muitas coisas, né, ao nosso redor. Eu não sei se você assim, a gente sempre absorve o que está uhum. acontecendo ao nosso redor. Às vezes até uma fala que uhum. uma pessoa disse sobre nós, isso pode se tornar um pensamento negativo e acabar. É, deixando a gente para baixo, sem autoestima, uhum. isso pode acontecer, né? Pode acontecer também. Muitas vezes nós ouvimos muito, né? Deixamos de, de pensar aquilo que realmente nós somos e ouvimos aquilo que, que as pessoas dizem de ruim. né é, Quantas vezes só, somente uma palavra destrói uma pessoa? Essa palavra também pode levantar essa pessoa. Depende né, de como ela é falada. E também, né, isso é como uma palavra positiva, também uhum. pode, isso que você falou, levantar, né? Trazer é uma pessoa à tona de novo. Verdade. É, e quando a gente fala de pensamentos e a gente entra na palavra de Deus, é isso eu quero deixar para o pessoal de casa. É, Albert Einstein foi, um, um, foi o maior físico que já, já se teve na história. E ele era um físico. E ele, num dia, em um passeio, com uma jovem estudante, ele conversando com ela, ele disse que ele gostaria de conhecer os pensamentos. Isso que ele queria fazer, ele queria conhecer os pensamentos de Deus. E o resto era só detalhe. É, eu acho que isso, sim, fala muita coisa, porque os pensamentos de Deus, se a gente, só a gente conhecer os pensamentos de Deus, o que Deus quer, o que Deus tem para nós, né? quem nós somos para Deus, é tudo mesmo, e isso já pode é trazer várias coisas boas, porque realmente o resto fica só detalhes. É verdade. Olha, para você ver, e essa frase veio de um físico, gente. Né? Um, lá em Provérbios 4,23, esse provérbio é muito conhecido. Né? Esse provérbio é o livro de sabedoria de Salomão. Né? Eu acredito que Salomão é um grande exemplo de pessoa que teve pensamento positivo. Nós estamos falando para mulheres, mas eu cito ele, né? porque uhum. só por escrever um, um livro de sabedoria igual provérbios, é sobre tudo que se deve guardar guarda o teu coração porque dele procedem as saídas da vida você acredita nisso Neide o que, que seria assim que guardar o coração porque deles procedem as saídas da vida é, na psicologia tem tem uma abordagem que é a TCC que eu gosto muito né que ela diz que os nossos pensamentos eles afetam as nossas emoções e o nosso comportamento então tudo é influenciado então nós devemos guardar o nosso pensamento, a nossa mente, aquilo que nós pensamos, porque tudo vai influenciar as nossas emoções e o nosso coração. Porque aquilo que pensamos desce para o coração e vai influenciar naquilo que nós comportamos, na, no nosso comportamento. Vai refletir tudo no nosso dia a dia. Vai refletir todo o no nosso dia a dia, seja positivo ou negativamente. Seja positivo ou negativamente, né? E... Neide, eu ainda quero conversar com você sobre como cultivar bons pensamentos, até quando tudo está dando errado. Uhum. Eu sei que a psicologia tem uma abordagem para isso, a palavra de Deus também, uhum. mas eu vou deixar essa pergunta para o próximo bloco, que nós vamos ter um breve intervalo e daqui a pouco a gente está de volta.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 volta, com entre elas, nós estamos conversando com a Neide, sobre pensamentos positivos. Neide, no último bloco, né, eu perguntei se tem como cultivar bons pensamentos, mesmo quando tudo na nossa vida está dando errado. Carol, é, teve um momento na minha vida que é, eu não, não via saída e... Assim, foi uma época muito difícil para mim. E assim, eu fui lá em Filipenses 4, no versículo 6, que... deixa eu só procurar aqui rapidinho para gente ler. Filipenses 4, 4, 6. Que isso aqui, é, ele trabalhou muito na minha vida e me acalmou e me aquietou. Diante das circunstâncias que eu vivi, né, aparentemente não tinha saída, eu não via saída, mas aparentemente. Só que é, eu coloquei a minha fé e a minha confiança no Senhor. Né, e o Senhor fala que não estejais inquietos por coisa alguma, ou ansiosos uhum. por coisa alguma. Então, que todas as nossas petições elas sejam conhe conhecidas diante de Deus, com oração, e, súplica. e o Senhor diz que a paz de Deus, Ele excede todo entendimento, Ele guardará os nossos corações, os nossos sentimentos, né e vai nos dar paz. Então, nesse momento que, que eu estava ansiosa, que eu estava inquieta, que para o mundo não tinha saída, mas eu sabia que tinha uma saída, porque a minha fé ela era maior do que qualquer circunstância, do que qualquer ansiosidade do que qualquer problema. Então, quando a gente coloca a nossa fé diante do Senhor, não tem problema, não tem dificuldade. Então, nós temos que olhar além, além do que vemos aqui. Nós temos que olhar para Cristo, porque olhando para Ele nós vamos ser vitoriosos. Porque a nossa visão ela é limitada, né? Nós vemos, nós enxergamos só aquilo que é, que está bem na nossa que frente. Tá bem na nossa frente. Mas o Senhor, Ele conhece todas as coisas, né? E Ele nos faz... A nossa fé nos faz ir além. Fazer além? É a, a fé, nossa fé. A fé é mais do que um pensamento positivo. Com certeza, Muito mais. Né? Muito mais. Então, quer dizer, mesmo as dificuldades, se a gente tiver Cristo, tiver o Senhor, a gente consegue ter esses pensamentos positivos. Diante de... Tudo que estamos vivendo, né? se estivermos arraigados na videira verdadeira, que é Cristo, se estivermos firmes com o Senhor, que o nosso pensamento venha a ser nele, venha estar firmado nele. Então, esse vento que estamos passando, ele toma calmaria. É aquilo que né, também a palavra do Senhor diz, tudo posso naquele que me fortalece. É verdade. Então, né, eu posso qualquer coisa naquele, naquele que me fortalece, que, me que eu fortalece. sei de onde vem o meu socorro, né? De onde vem o meu auxílio uhum. e de onde vem a nossa proteção, né? Pensando nisso, me veio a memória quando quando Jesus chamou os discípulos, né, para entrar naquele barco, para eles passarem para o outro lado. Né? Falando em vento em, em ansiedade, então Jesus ele ele entrou naquele barco com seus discípulos e ele desceu para dormir na polpa do barco. Uhum. Né? E, e, e diz na palavra que veio um vento muito forte, uma tempestade muito forte, né? e jogava aquele barco para um lado e para o outro, e os discípulos ficaram desesperados. Né? Nós vamos morrer. Então, muitas vezes, essa tempestade acontece na nossa vida, acontece dentro de nós. Quantos de nós não estamos vivendo uma tempestade? Quantos, né? Né? Essa tempestade que vem e tira a nossa calma, nos deixa ansiosos, nos, nos deixa depressivos. Então, é, por essas circunstâncias da pandemia, tem muitos vivendo né, essa ansiedade, essa tempestade dentro de si e não conseguem é, consegue ver saída. Só que eles não, não veem que o mestre dos mestres está na polpa do barco dormindo. Né, diante de tanta tempestade na nossa alma, no nosso pensamento, muitas vezes nós não enxergamos que o Mestre está ali. E ele está ali, só basta nós irmos até ele e clamar por ele. Os discípulos eles, eles falaram, nós vamos morrer, só que eles, eles não sabiam que o autor, que aquele que acalma a tempestade, ele estava ali com ele. Então muitas vezes é, isso acontece em nós. Ou esqueceram, né? É Às vezes nós esquecemos. Então essa ansiedade, muitas vezes, que, que nós temos vivido diante de todo esse contexto que estamos vivendo, né? isso é um medo do futuro. E esse medo, essa incerteza do futuro, é a falta de fé também. Porque se tivermos fé, nós vamos crer que o Senhor ele está cuidando de tudo, Ele está no controle, é Ele que controla os ventos, é Ele que acalma a tempestade. Né? Então, é, que venhamos crer que diante de todo esse contexto de pandemia, de toda essa ansiedade, de tudo aquilo, de todas essas inquietações, nós temos que crer que o Senhor está conosco, Ele está no controle de tudo, Ele não perdeu o controle da nossa vida, Ele não perdeu o controle da situação, muitas vezes nos falta fé. Fé para enxergar aquilo que estamos vendo ou estamos vivendo. Então, quantas mensagens nós recebemos, mensagens né, negativas. Nós somos bombardeados por tantas mensagens negativas. E isso mina a nossa fé. O tempo todo. Né? O tempo todo. Isso, se não estivermos né, firmes e com a nossa fé viva no Senhor, isso nos desfalece nos deixa para baixo, com pensamentos, negativos, com pensamentos negativos o tempo todo. Então, o que devemos fazer? Colocar a nossa mente no Senhor é viver o invisível, aquilo que não vemos. né Se nós vivermos, o invisível é a nossa fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e aquilo que não se vê. Hebreus 11 Hebreus 11. Então, se colocarmos a nossa fé no Senhor e imaginar que... Agora tá ruim, mas lá na frente vai melhorar, né? O nosso, a nossa atitude vai ser diferente, a nossa mente vai mudar. Isso é muito bom, né? É, na verdade é elevar os seus pensamentos ao Senhor, que é o autor e consumador das nossas vidas, na é verdade. E E na verdade é, é um turbilhão de pensamentos. Às é, vezes no um dia passa milhões de coisas. É verdade. Tem como organizar esses pensamentos? A psicologia fala, você tem como organizar esse turbilhão, né? Ainda mais agora que como uhum. você mesmo disse, somos bombardeados, né, Neide? o tempo sim, todo. tempo todo. Tem como organizar os pensamentos, ter um controle sobre isso? Nós temos sim. Primeiro, eu vou falar da palavra. Né? Em Romanos 12, versículo 1, 2, né? o Senhor fala para que renovemos a nossa mente na palavra. Né? Que nós venhamos renovar, meditar na palavra. E aquilo que, que não presta toda ansiedade, todo pensamento ruim, que isso seja tirado. Quando nós renov, renovamos a nossa mente na palavra, enchemos a nossa mente com a palavra, aqueles pensamentos ruins, eles saem, eles não ficam lá. né Porque a Bíblia fala que a, a boca fala aquilo que está cheio o coração, e o coração ele se enche daquilo que vem da mente. Então, se a boca fala aquilo que vem do coração, se nós enchermos a nossa mente com a palavra e renovar, então não vai ter lugar né para pensamentos negativos. Então você acha que essa organização realmente é Firmada na palavra. Firmada na palavra. Firmada tudo aquilo que o Senhor tem para nós, todas as promessas, né? Sim. Todas as ordenanças. É verdade. Aí você consegue ter um controle sobre esses pensamentos. Sim. E praticar a palavra. Porque não adianta nós pensarmos, a palavra ficar na nossa mente e nós não praticarmos. E praticar. Tem que praticar a palavra. Tem que praticar. E realmente a prática... Às vezes é muito fácil falar, né? É a prática. Precisamos viver, viver a palavra. Viver a palavra. E a psicologia diz que que nós podemos identificar esse pensamento disfuncional, né? Como que eu vou saber que pensamento tá me, me me prejudicando? Eu vou meditar, eu vou observar qual o pensamento que tá muito na minha mente e que tá me trazendo sofrimento? Então, eu posso substituir esse pensamento por um pensamento bom, por um pensamento negativo, positivo. Positivo. Positivo. E saber, talvez, o nosso propósito, a nossa identidade aqui. Você acha que já é um começo? Por exemplo, a nossa identidade como cristãos, quem nós somos? Uhum. Nós somos filhos de Deus. Essa identidade tem que estar firmada. O nosso propósito aqui é uhum. servir a Deus. Uhum. E o nosso destino é o céu. céu. É verdade. Então nós somos nessa terra. E saber que estamos aqui só de passagem. Né? O nosso alvo é o céu. E não deixar que essas coisas, que as coisas do mundo nos prenda, né Que nós venhamos ter esse alvo que é Cristo, que é o céu. E desprender de tudo aquilo que, que nos afasta de Deus. Isso é muito interessante e, e não é fácil às vezes prender das coisas aqui da Terra. É né? verdade. Então, temos que organizar o nosso pensamento de acordo com a palavra uhum. e de acordo com aquilo que vai fazendo bem e tirando aquilo que nos faz. Que nos fazem mal. Eu, eu queria um exemplo, você já até deu, talvez uhum. você tenha outro, quanto conta para nós um momento, ou pode ser até de terceiros, ou um evento uhum. bíblico, um momento em que bons pensamentos mudaram algo, mudou uhum. alguma coisa. É, eu tenho, tenho uma paciente que, eu não vou dizer o nome, né? Ela, ela chegou muito mal no, no consultório. E ela disse que tinha vontade de morrer porque ela perdeu o pai. E, assim, ela, se ela morresse, ela vinha pensamentos na mente. Eu creio que pensamentos malignos, que se ela morresse, ela iria ver o pai. Então, ela já tentou suicídio... E teve um dia que ela tentou alguém chamando ela, achando que fosse o pai, e até e quando ela acordou, ela estava numa ribanceira, quase caindo. Então, assim, ela chegou até o consultório muito mal, com esses pensamentos negativos. Então, ela, eu, assim, eu fiz ela questionar esses pensamentos, até que ponto era verdade, né? E se realmente aquilo era verdade ou não... E assim, eu fui trabalhando com ela esses pensamentos, aquilo que, que ela falava que, que tinha de, de negativo na vida dela. E chegou um tempo assim que ela viu que aqueles pensamentos não eram bons. Né? Então assim, eu fui trabalhando com ela para que ela fosse substituindo aqueles pensamentos ruins, aquilo que passava pela mente, né? que ela tinha que morrer, que se ela morresse ela ia ver o pai... É, que ela tinha que suicidar. Então, assim, eu fui trabalhando aqueles pensamentos e fazendo que ela enxergasse que aquilo ali não era uma coisa boa. né? E ela foi, foi vendo, foi substituindo aqueles pensamentos por pensamentos bons, positivos, pela leitura da palavra, porque é uma jovem cristã. Uhum. E aquilo ali foi mudando a visão dela. Então, hoje, ela não pensa mais assim. É, aqueles pensamentos que perturbavam a mente, eles não perturba mais porque ela viu que aquilo era, era algo ruim. E na verdade, se a gente olhar, temos exemplos todos os dias, né? Uhum. Em torno de nós, à nossa volta. Neide, nosso tempo tá encerrando, uhum. né? Foi um prazer ter sido você foi que, Todo meu. Que Deus te abençoe e pensamento positivo não é mágica, é uma construção de ser, é a construção do ser, né? Do nosso ser. São atitudes corretas, é a dose extra de confiança na palavra de Deus. Tirar os olhos do que vemos e viver pela fé, sabendo que é um Deus cuidando de nós em cada detalhe. E que Deus os abençoe, um grande abraço, fiquem com Deus. Você quer deixar um recado para as nossas mulheres, Neide? Que Deus os abençoe e não deixar... Ser levado né, pelos ventos, pelas emoções, por tudo aquilo que, que te deixa para baixo. Que você venha ter pensamentos positivos, que você venha afirmar a sua fé em Cristo e que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. E agora chegou o momento da gente louvar e adorar o nosso Senhor. Betesda saiu partindo para Moriá Velho levando o menino calado a pensar Ninguém conhecia o mistério seguiam só os passos seus mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus E então paravam para descansar E na madrugada seguinte voltavam a andar O velho Abrão sem temer Sabendo que Deus grande é Seguia o encontro de Deus para provar sua fé Passaram e então ali conseguiram chegar num certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e então levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Seguia na frente, formoso até no caminhar Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar Isaac pergunta, meu pai, cadê o corteiro onde está? Preparou Com todo cuidado O altar Colocando a lenha Em ordem Para o fogo pegar Pegou o menino E amarrou Deitou sobre o altar Então Estava bastante Afiada Uma arma na mão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 romperá E agora vamos ouvir a Palavra de Deus ministrada por um dos nossos pastores. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus!